Taça tão desejada e agora conquistada pelo Futebol Clube do Porto. Obrigado por trazer aqui a taça, Otávio. Sei que já a queres levar para dentro, mas olha, o que é que sabe ter essa taça na mão? Acho que a gente já merecia essa taça faz tempo, né? Desde que o Mista chegou, acho que a gente... perdemos na semifinal o primeiro ano para o esporte, depois no segundo ano na final e hoje não tinha jeito. Acho que o árbitro poderia fazer o que quiser que a gente não ia perder esse jogo. A gente estava muito unido, muito focado nisso e merecemos isso e todo, todo o universo do Porto merece. Foi um jogo muito difícil para vocês. Vocês ficaram a jogar com 10 ainda na primeira parte, mesmo assim conseguiram marcar dois gols ao Benfica. O Benfica depois só marcou na reta final de grande penalidade. Achas que hoje o Fogo do Porto, mesmo com 10, provou que é uma equipa muito melhor que o Benfica? Com um 10 não, porque jogaram com mais 3. Jogamos com menos 4 ou 5, mas faz parte, está bom. Eu não sabia que não ia perder esse jogo. Acho que já estava escrito. Assim fica melhor. Já tens alguns anos aqui no Futebol Clube do Porto. Chegaste muito novo aqui. Talvez esta tenha sido a tua melhor temporada, pelo menos a nível pessoal. Não sei se concordas com esta ideia ou não. Até a nível coletivo vocês conseguem a dobradinha. Como é que te sentes agora a jogar pelo Futebol Clube do Porto? É, claro que sim. Foi, uma, foi a minha melhor época, com certeza. Ainda mais ganhando dois títulos num ano. E chegando na final da, da Taça da Liga. Olha, Mas... A outra já vai cair. Olha. Mas está, nós continuamos aqui. Também minha presença aqui é foda. Está pesado, está pesado. Bom, está bom. É isso, agora eu quero ir comemorar só. Já vais. Olha, quero só perguntar, uma última pergunta, só para também deixar ir uh, comemorar que bem mereces, e agora as férias também merecidas, depois de dois títulos e fazer aí umas carícias na taça. Olha, o que é que podes dizer aos adeptos do Futebol Clube do Porto, que mesmo com os estádios uh, sem adeptos, sem ninguém, não vos deixaram de apoiar uh, nunca? não tenho palavras, acho que vieram uma carreata, como se fala no Brasil, não sei se aqui é fala assim, mas muita gente nos apoiou nesse nessa quarentena difícil aí que não podia, mas estavam lá. Hoje mesmo aqui a gente sente isso, sente esse apoio no dragão que tentaram e não deixaram, mas a gente sabe que tem que lutar contra tudo e contra todos, e foi o que fizemos e para o ano tem mais. Valeu, voltou. Otávio, obrigado. Parabéns.